Graça e paz a todos, em nome de Jesus, eu quero em nome da diretoria da editora Batista Independente, agradecer a todos os pastores, missionários, obreiros das nossas igrejas, que junto conosco participaram da campanha de 40 dias de jejum e oração. Meu agradecimento também muito especial a você, membro das nossas igrejas Batistas Independentes, que fez conosco esta campanha de 40 dias de jejum e oração. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fez a cada um de nós. Eu tenho certeza que na sua igreja local, muitas coisas boas aconteceram nesses 40 dias. Então, quero lançar um desafio a você. Aqui na descrição deste vídeo tem um link onde você, membro da nossa Igreja Batista Independente, pode acessar e deixar o seu testemunho sobre esta campanha. Eu gostaria muito de poder, já no mês de setembro, lançando o nosso Luz nas Trevas novamente é, é, impresso, eu gostaria que a gente pudesse ter, contar os testemunhos daquilo que Deus tem feito nas nossas igrejas, na sua vida, na vida do seu pastor, e de uma forma muito particular, muito especial. Nosso coração é grato por tudo aquilo que Ele nos proporcionou neste tempo. Eu quero deixar o meu agradecimento a toda a equipe da diretoria da CIB e de alguma forma muito especial nos abençoou para podermos realizar esta campanha. Também o nosso agradecimento à diretoria da UMB. Enfim, a todos aqueles que direta ou indiretamente contribuíram para esta prestigiosa campanha de 40 dias de jejum e oração. Meu muito obrigado em nome de toda a nossa diretoria e esperamos em breve poder oferecer mais recursos e materiais para abençoar a sua igreja em nome de Jesus.